Come può l'Italia lanciare i giovani calciatori come fa il Brasile? Quando, quando sono arrivato qua nel 1980, una delle cose che mi ha colpito è che non si faceva giocare di gioco, era molto difficile, io non mi ricordo l'epoca, un giocatore che è uscito dalla primavera, Giannini forse, però non è venuto due partite e poi è tornato in primavera. però era una situazione che diversa dal Brasile, un giocatore si è bravo con due shot, già sta in prima squadra. Se tiver de volta não tinha. De volta, trove um no, no sexto posto que joga muito bem e, emagarei, a polícia de Itália. Mas, na Itália, quando que me cumpriva, na época, que não tinha, era, era muito difícil. O jogador é que, se bravo, deveria mandar a fazer a experiência, em outras a polícia foi tornada. Quando não conta, é andar no Gênero, foi tornada, é o Seus Mas, agora, penso que, se o jogador é bravo, deve jogar, Certo, adesso é, più difícil, tanti magari é um pouco difícil, porque são tantos estrangeiros, mas é um pouco difícil. Mas, seguramente, você precisa estar muito atento ao jogadores jovens para dar la possibilidade. Mm -hmm. Bizarre, medir, sendo, para, para a possibilidade. Você precisa mede tecnica. sendo a da técnica, e precisa mede-lhe sendo a personalidade, porque não basta joven, se medir, não é fácil exordir um jovem se ele não tem a personalidade, ou se ele é só a técnica. Se ele é só a técnica e não tem a personalidade, não vai valer. Ou se ele é só a personalidade e não tem a técnica, vai avante, mas não vai pior Quello importante é a pessoa que existe, a pessoa que lavora na escola, na primavera ou com escola, para saber e tentar construir um jogador. Mas não só no Goiânia porque o calcio se joga prima de